Olá pessoal, como um vocês. Aqui quem fala é o Pinguim e hoje eu estou aqui para jogar Animal Jam. -er. <risos> Ai, que louco. Ok, é, esse aqui é o Animal Jam Play Wild. Eu estou jogando na versão da Steam, que é a versão, eu acho que está em beta, né? Eu... Se eu não me Aí tá aqui essa menina aqui desenhando aqui, de boa, Poiana, ok. Então a gente tá aqui gravando mais um vídeo de Animal Jam. na verdade o primeiro de Animal Jam, na nossa saga de mundos virtuais. Eu pretendo fazer vários vídeos desse, mostrando cada um dos mundos virtuais, eu pretendo jogar um pouco antes de falar sobre o canal. Um. Esse que eu joguei pra cacete, deixa eu ver minha estinha, aqui, Perdão. Eu tô com 9 horas de jogo nele, o que já é bastante tempo, e ainda vai ter uma review sobre ele, esse aqui vai é lançar um vídeo de gameplay mesmo pra vocês verem como o jogo é. Sacou? Então eu tô aqui, eu já tô bem elaborado, como vocês estão vendo ali, meu ursinho boladão. Ele é boladão, tá? Ele é boladão porque ele tem os espinhos malucos. Sai eu daqui. Vou, eu vou passar um pouco com vocês, mas antes. Vamos abrir o tesouro aqui porque é importante a gente abrir o tesouro semanal é e ver que itens eu vou tirar. Vamos lá. Que itens eu posso tirar. Eu posso ganhar decorações com floco de neve. Eu disse, sinceramente, não. nada demais. O balanço pavaranta que eu já tenho. Os chifres de Safe, que eu acho que eu também já tenho. Eu já tenho vários E botas de armadura de Numbi. Deixa eu ver. Vamos lançar a minha toca aqui para vocês. Calma, calma. Minha Toca. Minha Toca é bonita, gente. Minha Toca é bonita. Minha Toca é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Ó, gostei dos itens, já tá? tá. Não acho que eu tô pobrezinho. não tô pobre. Tá? Eu não tenho uma assinatura. Eu não sei nem quanto que tá assinatura. Mas vamos lá. Ó, tem um jogo aqui. Eu fiz uma bosta de comprar esse negócio. Eu nunca vou usar. Depois você queria saber que não da diamante, mas eu tô vendo diamante não é assim, safira, né? E não tá barato. Eu gostei dessa, tá barato. Eu sabia o mais barato que eu pensei. Ok, é a salinha, e aqui tem essa, mas vamos lá, vamos jogar aqui. Minha top. Vocês já viram que minha top. Minha top é top. Meu, perso... Meu personagem todo é top. Eu vou mostrar mais ele depois. Mas vamos lá. Vamos sair aqui da sorte. e Então temos aqui o pinguim boladão. Ali. Deixa eu pegar esse aqui. Não. Eu vou tentar pegar um do canto. Pegamos um tesouro normal aqui. Não okay. tem. Esse aqui. Vou tentar esses dois aqui, vamos ver. Ah. Mas tudo bem, né? Porque o problema é lá essas coisas, tá? Só. Os itens gestos estão. A few moments later. Ah, consegui o item. Não consegui o ciclo de vermelho. vermelhos. Tá Interessante. Agora eu posso colocar em qualquer um. E literalmente vai sair na cagada isso mesmo, isso mesmo. Eu tô nível 13, tá? 13. Ok. Eu quero esse item marcado. rápido Mentira, eu quero nada a ver. Sim, não. Acho eu. Olha, ah, eu ganhei o item. Então, tá bom. As armaduras de doente. Eu gostei, gostei do item. Gostei. Esse item eu gostei. Ok, deixa eu ver. Agora vamos colocar os itens, né? Eu não vou colocar no primeiro. Vamos trocar os animais aqui. ó oh, Conheçam aqui. O pinguim, que é o pinguim, é o pinguim, ok. O Zeca macaquinho, onde <risos> tá, O coelho boladão. Boladão tuts E. E o lobo voador, tá ligado? O lobo defensor do usar tá ligado? Então a gente vai chegar e eu vou colocar nele. Esse item. Da hora. Ó. Eu não vou colocar cheio de Deus, porque senão eu vou ficar demais. Né? Mas enquanto ele carrega o item... Bebam água. É importante. Pra quem não conhece, essa é a lâmpada... Do Tuts Tuts. É essa não tá bem, não? Tá, beleza. Deixa eu trocar o um animal. Então, isso... <risos> Gente, o que que tá acontecendo? Olha o urso lá. Tipo, cadê ele, velho? Pinguim. Sumiu. Sumiu. Peraí. Vamos sair e entrar, né? Não é possível. O meu jogo tá... Ah, travou. Mais gente! Mais gente! Quando que imagina que isso ia acontecer, velho? Ah, tá bom, tá aí. Olha, ele tá bolado, ó. Oh, ele tá ficando mais bolado, hein? Ó. Oh. Oh, olha se ele não tá ficando bolado. Bolado, life, velho. Olha lá. Muito louco. Nossa, aí sim. Isso que eu chamo de bolado. Aqui, se eu não me engano, é uma entrada pra... Raposa, se eu querer uma raposa, não tem assinatura. Lindo, né? Não, é mesmo? Eu quero uma assinatura. Então, se inscreve no canal pra gente conseguir monetizar, sabe? Obrigado, você fez isso. Mas, vamos lá. Então... Eu não vou colocar o um estive de gado. Tá? Não vou. Mas, vamos ver, eu não sei nem quais são as novidades. Aqui a gente tem as cartinhas que ninguém me lembra. Eu não tenho amigos. É. Mentira, acho que eu tenho até. Nossa, eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Você acha que eu tenho Não, eu tenho amigos. A gente tem as festas. O que, que tá rolando de festa? Festa só pra coelho. Qual é o preconceito, véi? Eu tenho coelho, eu tenho coelho. Olha só, a gente tem um coelho. Que que temos um coelho. Vamos pegar o coelho boladão. Pra chegar no Tutis Tutis. Tá ligado? Então vamos lá. Vamos para a festa. Vamos para a festa dos coelhos, tutis tutis E opa, opa, opa! Se você tá assistindo até aqui e quer ver como vai ser essa festa dos coelhos, bem, você já pode dar seu joinha e compartilhar para todos os seus amigos para que mais pessoas. Conheçam essa série incrível de Animal Jam que está começando por agora. Eu sei que o vídeo não ficou nas melhores qualidades possíveis, mas é porque que eu precisava. ter um vídeo para essa semana, não é mesmo? Então, tomara que você tenha gostado desse vídeo. E se você também não conferiu sobre o nosso outro mundo Virtual Box Artists, eu vou deixar um card aí em cima para você, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dê seu joinha. Eu já falei. Compartilhe para todo mundo, porque, enfim, foi um vídeo. Um pouco menos elaborado, mas que eu fiz com todo carinho. Obrigado por ter assistido. Me siga em todas as redes sociais que vão estar aí na descrição. E até a próxima. Não esqueça de ser feliz sempre. Tchau, tchau!